Vou estar tá deixando esse PDF no final do vídeo, Filhos de Deus e os Gigantes. O PDF vai estar tá no final, clica no link aí e baixa esse PDF, é gratuito. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo nós vamos falar sobre gigantes da Amazônia. Esse vídeo eu vou estar deixando para vocês o link no final do vídeo. Olha só, descobertos no Equador, os esqueletos de 7 a 8 pés de comprimento foram enviados para testes científicos. Bom, e ainda muitas pessoas não acreditam que existiram gigantes, e os gigantes bíblicos. Existiram, muitas pessoas não acreditam, mas olha só o que diz aqui ainda: olha, diz assim. Descobertos no Equador são esqueletos gigantes de 7 a 8 pés de altura, a ser analisado em laboratório. Os ossos do arqueólogo britânico Rússio Demente, desenterrados no Equador e no Peru, estão sendo analisados na Alemanha, segundo uma equipe de estudo liderada por ele. Esses artefatos revelarão a existência de uma raça alta de pessoas que viveram na floresta amazônica centenas de anos atrás. Então, é, é muito interessante essas descobertas né, que esses arqueólogos fazem a respeito desses gigantes. Né? Tem aqui esse desenho né, um representativo, a representação de como esses gigantes eram altos, eram realmente colossais. O livro de Enoch fala que os gigantes começaram a se alimentar das pessoas. Tá? Esse foi um dos grandes problemas dos gigantes. Eles começaram a se alimentar das pessoas. Mas diz assim aqui, ó, ossos que datam do início de 1400 e meados de 1500 foram encontrados por um site de notícias. Ainda estamos nos estágios iniciais de uma investigação e só posso dar o resumo geral do que descobrimos, disse Demente. Nossa pesquisa continua e, portanto, não quero tirar conclusões baseadas em suposições. Mesmo os cientistas podem achar isso um pouco exagerado, especialmente os de fora. Olha só. À luz da natureza sensacional disso, devemos ser extremamente cuidadosos em nossa investigação, porque será recebida com muita desconfiança, disse ele. Segundo os povos indígenas, esses povos eram apenas figuras míticas do domínio dos espíritos. Bom, vou estar deixando para vocês o link para vocês estarem vendo na íntegra, tá? Entrar no site e poder acompanhar a íntegra. Bom, vou ficando por aqui, Eu sou o Grayson Santos, canal Método Secundário. Se não for inscrito, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para outras pessoas. Shalom, shalom, paz amor do Messias para todos os irmãos e até o último vídeo.